Se você acertar o número, o seu comentário será fixado. Começa por 8. Tem 4 números. Termina com um número ímpar. Comentem. Entra no grupo do Discord que está na descrição e inscreve-te no canal.